Você quer construir com um Steel Frame pra vender Depois, essa preocupação é Questão do mercado, e o mercado aceita Não aceita, é difícil vender, não vender Porra, Helena, que complicação Olha, eu vou te falar, eu sou Helena Rodrigues Conhecida também como Dama do Gesso, tô nesse mercado Já há tempo suficiente, mais de 10 anos, <risos> pra te dizer Que eu mesma já fiz diversas Experiências com incorporações Em Steel Frame, pois é, eu só trabalho Com esse sistema, então eu construo com esse sistema E o que, que eu posso te dizer? O Steel Frame Primeiro, quando bem executado, cara, ele te dá uma garantia, uma durabilidade uma baixa manutenção que nenhum outro sistema no mercado vai te dar isso é fato isso é fato, você precisa ter esse mente. E isso faz o quê? Valoriza o seu imóvel. Mas você precisa ter uma obra bem executada. E uma obra bem executada é com uma mão de obra que entenda do sistema. Uma mão de obra que seja caprichosa. Uma mão de obra que siga os procedimentos dos fabricantes. Essa é uma grande diferenciação. Eu vejo muita obra de merda aí, que a galera fez um monte de merda no steel frame. E ao invés de valorizar e pegar a grande vantagem que é a durabilidade, a garantia, perdeu tudo isso e desvalorizou, na verdade. Então a mão de obra que executa a sua obra faz muita, muita, muita diferença. Outro ponto também é que. Quem vende? A pessoa que tá vendendo, ela vê aquilo dali como um sistema que te traz melhor conforto acústico, térmico, que te dá mais segurança do que qualquer outro sistema. Quem tá vendendo faz toda a diferença. Por exemplo, tem muita gente que tá na cadeira de oca. Eu acho ótimo para manutenção, reforma, modificação. Excelente, gente. Se eu quiser tirar um tubo desse e mudar, passar outro, botar uma torneira aqui. Cara, é muito mais fácil você fazer isso no steel frame, no drywall. Quem eu É, realmente. E a questão... Tá? durabilidade do sistema, muda também quando você fala de instalação, é melhor então quem vende, faz total diferença, você tem que sempre trabalhar com uma pessoa que entenda todas as vantagens do sistema para estar tá divulgando ela para o mercado e você precisa entender e assumir, você está trabalhando com uma tecnologia, com algo novo, com a de ponta algo que as pessoas não estão acostumadas vão ter barreiras? Vão mas cabe claro, como você enfrenta essas barreiras e como você posiciona elas perante o mercado você pode ter muita valorização utilizando o Steel Frame ou você pode ter uma desvalorização, depende de como você encara e você aborda isso no mercado